Vamos lá que agora começa o desafio de lembrar tudo o que aconteceu no dia 28 da viagem, dia 15 de dezembro Tava na casa da minha prima, comecei o dia super cedo trabalhando Trabalhei mais ou menos das 7 até 1 da tarde direto E parei pra almoçar e o é bom de visitar a família é que você começa a comer umas comidas caseiras, né? Então foi um arroz, feijão e tal Gente, acabei de cortar aquela big maçã Olha como ela é por dentro, eu achei diferente Agora eu vou conseguir comer, tem faca, tem faca! Ah, tem faca! <risos> e a missão é fechar a rua de novo para ir para Nagoya, né? Tava usando o Quintetsu Rail Pass, né? Então eu ia pela Quintetsu até Nagoya Só que eu tinha um plano de pegar o passe de 24 horas Porque aí eu poderia usar até o dia seguinte né? Então, pensando que eu sairia do Estúdio Bibli Parque é, no horário limite que seria às 5 então o ideal é que eu usasse esse passe somente a partir das 5 ou 6 do dia anterior né? então eu planejei para sair de Suzuka né, num tempo que fosse viável para quando eu estivesse em Nagoya eu pudesse usar o passe de 24 horas sem me preocupar e aí se chegasse mais ou menos na hora da uma janta cedo né, eu falei, ah, vou aproveitar e experimentar o Tebazaki, que é um tipo de frango que tem lá em Nagoya no Yamachan, que é o restaurante mais assim, famoso Aqui. E essa foi uma recomendação da Aramingu, que ela comentou assim, não, Nagoya, nossa, é um dos meus destinos prediletos, a comida lá é muito boa, não sei o que, realmente a comida é muito boa, pedi várias coisas lá no rematinho para experimentar. Eu achei assim que os preços de Nagoya para comida são um pouco acima da média, tá? Assim, os pratos típicos da cidade você costuma gastar em torno de 2 mil yen, 2 mil e alguma coisinha, né? Por que esse é o um valor, por exemplo, que a gente gasta na no Caia normalmente? Aí eu saí de lá e fui para a Estação de Nagoya E aí eu peguei né, o passe de 24 horas de Nagoya, que inclui é, trem e ônibus e Esse passe você pode comprar direto na máquina, sabe? Você não precisa ir numa num, lojinha de, de passe para comprar Fui pegar o passe para ir direto para a hospedagem, né? Essa hospedagem, não era uma hospedagem que eu tinha para dia de ficar mas como eu não estava conseguindo ingresso para o Studio Ghibli parque essa foi uma opção que eu, que eu descobri que tinha. Que quando você reserva com hospedagem, você tem uns tickets que não estão à venda nas máquinas da Lope nem no site do, do Ghibli. Eles são vendidos pela JTB e eu tinha feito essa compra Lá em Kobe, não sei se vocês lembram, né? Essa reserva da hospedagem com custos de Ghibi Pai. O total saiu por uns 22 mil ienes. Mas considerando que eu teria gastado aí uns 4 mil ienes de ingresso, é como se a diária da hospedagem é, tivesse saído por 18 mil ienes. É uma hospedagem muito boa. É, tinha o furô... É quarto privativo, tinha duas camas, né? Então, assim, pra quem vem duas, acaba que o hotel às vezes, fica muito mais barato. Porque seria tipo o mesmo preço dividido por duas pessoas. Então, eu cheguei na estação de Nagoya e eu tava com a mala. Só que, cara, eu ia pro parque no dia seguinte. Eu falei, não, eu vou levar essa mala. Na estação, eu procurei um coin locker pra deixar a mala grande e aí eu deixei a mala grande no coin locker então eu fui pro hotel só com duas bolsas pequenas, um mochila e uma bolsinha de mão, e essa opção desse hotel que seria, digamos assim, o um hotel mais econômico relacionado ao Estúdio Ghibli Park não tinha disponível na loja da JTB apenas no site então fui, cheguei fiz check-in, sei que é lá e aí eu fui, fiquei trabalhando, temos uma meia-noite e foi isso, eu vou ficando por aqui e até o resumo do próximo vídeo, até mais